Gostaria de ser mesário nas eleições. Como é que eu faço? Para ser mesário voluntário, você pode inscrever-se pelo site do TRE na aba Eleitor e Eleições e clicar em Mesário. Após, é só preencher o formulário com seus dados pessoais e enviar. Se você for selecionado, receberá uma comunicação da Justiça Eleitoral que poderá ser por um WhatsApp, e-mail ou uma carta com as instruções sobre sua nomeação e informações sobre a data do treinamento. Como mesário, você receberá benefícios como dois dias de folga para cada dia de trabalho à disposição da Justiça Eleitoral, auxílio alimentação no dia da votação e declaração de serviços prestados para a Justiça Eleitoral. Além disso, a prestação de serviços eleitorais como mesário é critério de desempate para diversos concursos públicos e as horas trabalhadas podem ser contabilizadas como atividades complementares, em algumas universidades. Para saber mais sobre mesário voluntário, acesse o site do TRE São Paulo, www.tre-sp.jus.br.